Vamos família! Satisfação mesmo! Gerar o caminhão pronto para sair, mexemos em cima, mano! Vou, vou, vou, vou, vou, vou, vou! Derruba o guardinha, ajuda o cadeirante, o que vocês querem ver? Sangue! Derruba o guardinha, ajuda o cadeirante, o que vocês querem ver? Sangue! É isso mesmo, vale a satisfação. Cheguei na roda para matar dois deles. Você calma, mano, eu vou falar pra tu. Tá o Perry, mano, vai. É isso mesmo mano, Vamos articulando na levada Tem que fazer para estar tranquila tranquilo aqui nessa parada Cheguei de Paulinha parar, representar Então menos que matar vocês aqui não vai constar Então mano, vai segurando o um papo reto Pode ir pra aqui na estrada, eu rasguei meu dialeto. Ficou flow preparado pra matar você E pra você não vai dar mano, é isso aí ah, Só que infelizmente cê não atacou O Mauri chega, é claro mano, e na rima ele já marcou Só que você sabe que é retardado, vem de Paulinha Só que hoje você vai ser spauleado, é nele Cê tem que entender porque é que hoje ficou desesperado. E vou atacar o bu, pois sabe que vai vir com os ataques que é repetido. Ataque repetido sempre é você que manda. Sabe, independente, cê não traz sua demanda. Sabe, mano, que eu vejo cê como comédia. Você veio, trouxe o flow, mas esqueceu sua ideia. Então fica oh. ligeiro, entende essa parada. Cê sabe nessa fita, tá muito articulada. Você que é burro, sua ideia é demorada. Ele veio de Paulino e aqui vai tomar porrada. Oh. De bar, falou que vai me agredir, mas quero ver você tentar Mano, deixo claro que nada você vai arrumar E aí na mano, então eu vou representar Pode deixa, porque eu te cobro A ideia é que ele esqueceu, se prepara Pois eu é trouxe em dobro Você tem que entender oh. que não faz isso Infelizmente esse cara nem ataca, nem tem pro compromisso Nem tem por sei lá o que Independente, meu pai, você vai perder Você fala muito, tá muito embolado Eu acho que a engrenagem tá enferrujado Falar pra você mano, vou falar o papo reto nessa aqui, eu vou rimar Você falando que é paz, você falando que é bom Mas os dois não entram um dentro do outro e não dá um Eu não sou oh. Paul, nem pau, vou te falar Eu sou Paul e o flow aqui vem é papá pra te matar E você vai só vai falar, só que infelizmente Claro que você sempre vai fracassar Vai fracassar, mas aqui você é um lock o Paul tem papá, mas você é um papadoc Então fica oh. ligeiro, aqui não compõe Não vem um, pois sou espírito e corpo Vem dois oh. Vocês ouviram? Vamos ver quem vai fazer a batalha, então, pela ordem, barulho pro LP, barulho pro Mauri, barulho pro Gu, Gu por enquanto fica, vamos lá, barulho pro LP, barulho pro Mauri, Mauri e Gu, valeu LP, satisfação por ter colado Aquele esquema, vocês estão ligados. Mano, por favor, se você fumar, é atrás da roda. Fechou? É... Vamos lá, então? Quem começa? Para -pa, o já tiraram? O Gu começa? Então vamos lá, DJ. Eita. Pediu a voz, Mauri, vamos que vamos. Ei, hey. yau, yau. Hey. Ei, ah, yau. Aí, aí. Ah, uh. ah. Uh. E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Yau, yau. Ei, ei, ei, ah. Yau. E vai matar ou vai morrer notório que o gu que vai morrer porque cê sabe seu sangue aqui vai escorrer porque cê sabe vem de peito branco mas comigo mano é claro que cê não brinca porque quando eu chego cê fica de canto vem de peito e branco e eu te coloro o coração de tinta tem que entender que cê não tem esse talento acabo com esse cara pois não tenho argumento ele é o gu vai vir com os ataques decorado cê sabe meu parceiro que cê vai ser espalmado até porque cê sabe cê pisou e morreu porque quando é claro, é claro que é cicatriz Pode ter até jogo do São Paulo e Corinthians Só que hoje você não ganha porque não conta com o juiz Ô oh, louco, ô yeah. oh, louco, vamos que vamos. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah uh. Yeah, uh. Beat do f que Esse MC que não sabe fazer free Independente do lugar, parceiro, eu vou destruir Cê sabe, você fala muita coisa sem nexo Infelizmente aqui você não é complexo Meu sangue escorre na moral É caro que meu sangue escorre purificando todo local Então fica na sua, pode pá Cê sabe, independente de tudo, parceiro, eu venho analisar Falou do Corinthians as você põe é Go, eles têm o Gusta gol, aqui é o Gustaflow. Oh. Oh. Yeah. Vamos, vamos, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, yeah. Tão demorou Volto amassando aqui esse demente Sabe que uma rima boa você não elabora Hoje o ar parece que tá com pressão de ventre Como se precisasse empurrar uma tempestade pra fora Cê sabe mano eu tiro daqui esse MC Independente dessa fita, eu te tombo Sabe que você nunca vai fazer um free Então pode jogar sal aqui sobre o seu ombros Porque você vai tomar independente a maldição Gustavo com certeza a rima é minha refeição Entende que agora você tem uma lição Mas você é muito burro Nunca presta atenção, desfia o olhar que foi eu que te ensinei. Você sabe, nessa fita eu sempre faço a lei. Você quer ganhar aqui do seu sensei, utilizando até a própria técnica que te apliquei? Yo, yo, yo, yo. Ah. Ah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ah. yo. Ah. Yo, é difícil, uh, não sei o que soluciona. O retardado quer rimar aqui em outro idioma. Só que cê sabe, não é crazy. Meu mestre hoje vai ficar nível easy, Só que cê sabe, é é meu trampo. E lá do Gu, flow não meto o gol do meio do campo. Cê tem que entender como é que se faz. Olha pra minha cara, sabe que não é capaz. Quer rimar inglês? Quer rimar inglês? Bota na minha quebrada, pois é bala nos gurguês. Você tem que ver como é. Que se faz vacilão Falou até, mano, que aqui tem refeição Só que isso aqui é muito flow e conteúdo Observe-se, o meu é diferente É self-service oh, e... Terceiro Terceiro Terceiro Mais ou menos, terceiro. mais ou menos Vocês bem que tentaram, mas não rolou Certo? Tem que ser todo mundo Vamos ver? Barulho pro Mauri oh, Barulho pro Gu! Uh! Mauri. Uh! Gu! Mauri! Uh! Gu! Gu! Gu na próxima fase, certo? Máximo respeito. Valeu. O importante é... De 1 a 21. Vem, Gordão, chega! De 1 a 21, fala você, moça aí. 4. Obrigado. Agradece. Específico número 4. Caldas. Caldas. Caldas. Caldas. Chega, Caldas. Fala você, mano. Cinco. Um, dois, cinco. Tá aqui, cara. Mica. Mica. Fala você, moço. De um a vinte e um. e